Exemplos é, do pessoal que eu já fiz essa oficina de umas ceninhas de jantar que as pessoas criaram. Eu queria propor para vocês estarem montando essa sala de jantar. E de acordo com a imaginação de vocês mesmo. O importante é que tenha uma mesa, uma cadeira, uns copinhos e uns pratos. Bom pessoal, então aqui no Blender a gente vai ver um pouquinho dessa cena da cozinha. Como que a gente pode estar construindo. Começando pelo cubo que já vem no Blender, a gente vai para Edit Mode. para começar o processo de se fazer a cadeira. A cadeira é bem simples, a gente vai fazer mais ou menos com tudo que a gente usou até agora. Eu tô diminuindo pelas faces do tamanho dela e vou usar o loop cut para criar os cortes em cada uma das pontas que vão ser os extrudes que a gente vai puxar para fazer os pés. Então, puxei os pés e usei os de cima para fazer o encosto da cadeira. É bem simples, então é basicamente criar cortes para poder fazer essas puxadas nas faces para estar tá criando essa nova forma. Eu quero fazer uma coisa bem simples, mesmo, para a gente estar tá entendendo como fazer coisas simples para depois é, fazer coisas mais difíceis. Agora, com esse cubo, vamos estar tá fazendo a mesa no mesmo processo. A mesa vai ser criada a partir desse cubo, com a mesma lógica da cadeira. Estou movimentando ele aqui pela tela, tô passando rápido para vocês, só para vocês verem, é, vocês vão ajustando na, na, na cena de vocês. E vamos estar tá criando do mesmo jeito os cortes que vão deixar esses, essas faces laterais, né? Para estar tá fazendo os extrudes. É, então a gente já tem uma mesa pronta também, com a mesma lógica das cadeiras, bem simples. Usando o atalho Shift D, a gente consegue criar cópias dos nossos objetos. Então com Shift D eu, eu criei a cópia e depois eu só cliquei com o botão direito para estar tá confirmando a ação. Aí a gente vai mexendo, rotacionando, ajustando na tela. Vocês podem ver a visão de topo ali pelo cantinho que tem o X, Y e Z. Vocês vão clicando nos eixos e ele vai deixando em cada um dos tipos de visão. Com as nossas quatro cadeiras, né, no caso da minha cena, a gente já tem uma cena, uma, basicamente a nossa cena de jantar prosta, pronta. Né? E aí a gente vai estar tá criando então a nossa própria, próxima forma, que é o cilindro. O cilindro ele é a forma mais próxima de um copo que a gente pode ter, então a partir de um cubo é um pouco mais difícil. A partir do cilindro, a gente vai fazer primeiras modificações de tamanho, né, com escala. Vou estar diminuindo ele ali para deixar mais ou menos o tamanho de um copo mesmo. Essas podem ir fazendo no olho mesmo, gente, é mais ou menos o que vocês acham. E aí vou estar movimentando ele para estar no topo da mesa. Vou estar girando a câmera para ver. E com a seleção de faces, eu vou estar usando o inset para criar a borda. E depois o extrude para estar tá criando profundidade. Só tome cuidado se o extrude de vocês não vai passar do copo. É só vocês darem uma olhadinha ali embaixo para ver se ele não passou. Então a gente já tem o copo. Agora o que a gente pode estar tá criando ali em adicionar, mexe e em cilindro é o prato, né? Vamos estar tá criando um prato para compor a parte final ali da nossa mesa. Uma proposta mais simples aqui. No modo de edição, então a gente vai diminuir a face de cima. Vamos estar criando essa forma cilíndrica aí, mais semelhante a um prato. Com o Inset eu crio uma face e depois dou uma baixadinha nela para criar essa profundidade do prato. Aí a gente ajusta na mesa. E depois com, com as movimentações a gente vai criando os ajustes finais, né? A gente pode estar usando a escala também para ajustar o eixo Z, para deixar um pouquinho mais fino. Com a tecla Alt a gente pode selecionar também uma volta das... das é, arestas e está mexendo também por arestas. Aí a gente está fazendo essas modificações finais, é então de ajuste de tamanho, né, pra gente deixar um pouquinho mais é, harmônicos os elementos, né, de um tamanho certo para cada um. E aí a gente vai fazer então a seleção de todos, vamos ajustar e vamos estar tá fazendo, é, vamos estar tá duplicando também, né, os nossos objetos para poder ter um prato e um copo aí para cada cadeira. Com Shift D, como eu mencionei para vocês anteriormente, e vamos estar fazendo as rotações e ajustes de localização. Então, a gente tem a nossa ceninha aí quase pronta em questão de modelagem. Agora, o que a gente pode estar fazendo é ajustando a nossa câmera para a gente partir para as partes seguintes. A gente consegue duplicar a nossa cena, como a gente viu ali na, na oficina de materiais e né, de renderização para a gente poder estar tá visualizando, então a gente vai mexer com o gizmo, enquanto a gente visualiza ali na outra, na outra tela, como a gente viu nas outras oficinas. Agora que a gente tem uma visualização legal, vamos estar criando um chão e uma, uma parede, né, para a gente poder estar tá completando a nossa cena. A lógica vai ser a mesma das cadeiras e das mesas. A gente vai estar tá, então fazendo esses cortes e puxando as faces para estar tá criando essa profundidade, Olha lá, a gente vai puxando, vai ajustando de acordo com o que a gente vê na câmera. Vamos estar criando cortes nas laterais para a gente poder puxar as paredes como a gente puxou é, os braços da mesa e da cadeira, né? Então, com o extrude a gente puxa. Então, a gente já tem uma, uma sala aí prontinha, modelada pra gente. Vamos fechar, clicando e arrastando. Vamos dar uma olhadinha na câmera. A gente tem então na visualização de renderização a nossa cena como ela está até agora. A gente vai ajustar agora as luzes e, para isso, a gente vai movimentar elas em tela. Vamos novamente estar tá duplicando a nossa tela aqui para poder ver o resultado enquanto a gente modela ela na outra. Vocês podem ver que a gente pode estar tá mexendo um pouquinho para cima para ela ficar um pouquinho como se estivesse no teto. Eu vou estar tá mudando para a luz spot para estar tá fazendo como se fosse um spot em cima da mesa. Ajustando a intensidade, a angulação, de acordo com o que vocês querem mesmo, tá gente? São valores que a gente vai experimentando e vai testando. Então agora a gente vai estar tá criando outra luz aqui, eu vou testar a luz Sun. Só para dar uma preenchida na cena, porque ela tá um pouco escura, só com a luz Spot. A luz Sun, como eu comentei com vocês, a gente tem que mexer mais na rotação dela, né? Então vamos estar mexendo na rotação. Vou desligar um pouco a Spot para ver isoladamente a luz Sun, para ver como que ela funciona na nossa cena. Mexer um pouquinho na angulação dela, depois a gente mexe um pouquinho na força pra diminuir um pouco. E também aumentamos o ângulo pra deixar a sombra um pouquinho mais esfumaçada. Ligo novamente a luz spot pra gente ver como fica tudo junto, né? Então já tá ok a nossa iluminação, vamos criar os materiais. Primeiro vamos criar os materiais da cadeira. Eu vou mexer aqui então na cor dela, vou mexer no base color, já ajusto as cores. Deixa um pouquinho mais escuro. E vou mexer só um pouquinho no espécula, deixar um pouco mais brilhoso, e um pouquinho menos de roughness para deixar um pouco mais reflexivo. Faço a mesma coisa na mesa. Vocês que as cadeiras já ficaram todas iguais porque eu fui duplicando elas, né? Então a gente já viu ali que já ficou todas. Vamos fazer o prato também, um tom um pouquinho mais perolado. E vamos mexer bastante, não aumentar bastante o espécula e diminuir bastante o roughness dela. Vai deixar um aspecto mais, bem mais brilhoso e bem mais flexível. depois a gente vai estar tá aplicando nos outros. O copo a gente vai criar um material que já existe, se vocês clicarem ali onde eu cliquei, em Surface e depois em Glass, a gente já cria um material pronto do Blender, que é um material próprio para vidro, ele funciona muito no Cycles, mas ele não funciona tão bem no Eevee, então na visualização do Cycles vocês podem ver que ficou bem legal. Vou clicando ali na bolinha para colocar os, os mesmos materiais nos outros objetos. E agora eu vou criar o nosso, ma o nosso, o nosso material, né, do, do fundo. Vocês podem ver que ele aplicou do mesmo material no chão e na parede. Então eu vou criar um novo material pro chão separadamente, no mais ali. Eu vou agora entrar no Edit Mode para poder estar isoladamente aplicando o material apenas no chão. Então eu vou selecionar o material do chão e vou criar uma nova cor nele, né, pra poder estar tá diferenciando do outro material. E depois vou em Assign. Assim eu crio um material separado no mesmo objeto, mas são dois materiais diferentes. Então agora na cena a gente já tem os nossos materiais todos prontos, fazendo os ajustes finais, eles são um pouquinho mais escuro para não ficar na mesma cor das cadeiras e da mesa, né. A gente já tem a nossa cena pronta, então agora a gente vai... Dá uma olhadinha geral, ver se a gente achou que funcionou, talvez tenha ficado um pouquinho escuro, né? A gente pode estar fazendo esses ajustes finais na luz, de intensidade, né? E vamos testando para ver até onde agrada todo mundo, assim, o gosto de vocês, a cena de vocês aí. Então, por fim, vamos salvar e depois vamos renderizar. Então, a gente tem esse resultado final aí da nossa cena, num render feito em Cycles do Blender. Eu trago para vocês o trabalho da Mariana, ela é uma artista de Blender que trabalha com uma técnica chamada Low Poly. O Low Poly, eles são criações de poucos polígonos, né, malhas com poucos polígonos, então é muito ideal para que a gente, é, quando a gente tá começando a aprender 3D, e são trabalhos incríveis, muito bem feitos, aí é, a gente pode produzir coisas incríveis sem ser com malhas é, com muitos polígonos, não é necessário... É a gente está pensando em malhas com vários polígonos para estar tá fazendo um trabalho muito legal. Bom, pessoal, então encerramos a nossa série de vídeos sobre o Blender, espero que vocês tenham gostado. Vou estar tá colocando as redes sociais do Projeto Wash para vocês conhecerem um pouquinho. E é isso, até a próxima!